Monster. Tudo bem com vocês? Eu sou Tavi Sage e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. E quantos dias mais faltam para acabar as datas deste calendário de 2017 e entrar num novo momento? Quantos vídeos eu gravei pra vocês? Pra te fazer sorrir, chorar, pensar e se divertir sempre entregando o melhor de mim para vocês os meus Monsters. Eu agradeço a todos os deuses, a minha família, amigos e a vocês, meus Monsters, por tudo que foi realizado este ano. Eu realizei uma vontade antiga, que foi entrar num circo e subir naqueles tecidos legais que eu pensei que eu nunca ia ser capaz de conseguir. Nós vimos muitas séries e filmes juntos e ouvimos muitas músicas cheias de bons momentos e boas recordações. Fizemos muitas coisas brilharem no escuro, como bonés, luminárias, cadarços e até criamos um cabelo neon. Vocês acompanharam de perto a colocação do meu piercing no smile, que era algo que eu queria muito. Vocês foram comigo até o Japão aprender sobre a culinária, assim como acompanharam todas as minhas transformações e maquiagens malucas ao longo desse ano. Quando meu coração se machucou e as coisas pareciam muito ruins, vocês me apoiaram e criaram juntos comigo o Desenhando Inscritos. E estavam comigo em todas as minhas sessões de foto, acompanhando de pertinho toda a minha bagunça. Vocês me deram forças para fazer cosplay de novo. E olha só, a gente até ganhou o primeiro lugar juntos. Eu comecei a tatuar. E vocês acompanharam bem de pertinho todos os meus primeiros rabiscos. Vocês, a minha família Monster, me surpreenderam no dia do meu aniversário e criamos juntos o Dia de Amar Sem Limites. Passamos por um Halloween cheio de boas ideias, convidados especiais e transformações. E somos muito mais em número de amigos e seguidores do que a gente já foi ontem. Muito obrigado por todas as energias boas que me passaram. E vocês não têm ideia do quanto eu cresci esse ano. Eu sou um novo Dead Monster. Mais forte, mais feliz e muito, muito mais amado por todos vocês. Começamos há quatro anos atrás bem pequenininhos, sem nem saber para onde a gente ia. E mudamos uma, duas, três vezes. E eu estou aqui mudando mais uma vez para melhor. Então, eu dou passagem agora para 2018. Venha, mas vem cheio de luz, sucesso e realização de todos os nossos sonhos. Venha com sua alegria e boas surpresas. Seja bem-vindo. 2018